Já Então tá bom. Fala, juventude pseudo-comunista! Hoje um vídeo um pouco diferente. Nunca fiz isso na vida, então, se sair alguma besteira, vocês me falam. Mas a ideia é o seguinte, eu sou Haroldo Torres, do canal Economicamente, e hoje estou montando esse vídeo para participar do desafio Mélios. Qual que é a ideia desse vídeo? Mostrar um pouco de Piracicaba. E aí, tem que falar tudo isso? Primeira vez que você faz isso, cara. Primeira uhum. vez, tô ferrado. <risos> Quando lembra-se da cidade de Piracicaba, provavelmente lembra-se de duas coisas muito importantes. Ou a pamonha de Piracicaba, olha aí, olha aí, ou aí, provavelmente sobre o sotaque piracicabano. Quem nunca ouviu alguém falando, pega o sinaleiro, vira a esquerda. Além disso, o que eu quero mostrar para vocês é que Piracicaba é muito mais do que isso. Piracicaba também é cultura. Se a gente olhar aqui para trás, eu tenho o Engenho de Piracicaba, o Engenho Central, ou a ponte, e do lado aqui nós temos o Rio Piracicaba. Esses são pontos centrais da cidade que remetem à sua história. O Engenho de Piracicaba, a sua origem está ligada à produção de açúcar e etanol, era um engenho de açúcar, e hoje é um ponto turístico da cidade, onde são realizados eventos, exposições, Seja exposição de cartoon, seja evento de encontros de turmas, festas. Tem um teatro dentro desse engenho, dentro desse local, de forma a atrair a população de Piracicaba e região para esse local histórico e que tem um grande papel dentro da cidade. O nome da cidade de Piracicaba, o nome vem de Piracicaba, que é lugar onde o peixe para. Outra coisa, veja só que interessante, também é um lugar para casais namorarem, se encontrarem, tirarem fotos, essa é outra característica muito legal dos pontos turísticos de Piracicaba. Veja ali que casal bonito. Tira foto lá do casal, momento love. <risos> O que a gente tá fazendo, a gente aqui tá fazendo um vlog do Harold, tá acho que foi blogueiro, falou que não sabia fazer, tá dando um show. <risos> tá bom no Desafio médio, Ah! Votem na gente lá no Desafio médio, o link da, da votação tá na descrição. Oh, yeah. que? É, para falar, peraí, deixa eu yeah, que é? gravar. Oh, essa equipe é foda, hein? Vocês não tem igual. Ah. Ah. <risos> Atravessando a ponte do rio de Piracicaba, nós temos aqui o engenho central. Se você olhar essa moenda, esse negócio aqui atrás de uma chaminé, basicamente a ideia é para falar sobre uma moenda para processar cana-de-açúcar. Então esse era um espaço onde anteriormente se produzia açúcar e etanol, onde se armazenava açúcar para a produção aqui, escoamento. E essa é a origem de Piracicaba, uma cidade que surgiu a partir de fato da cana-de-açúcar e que hoje isso representa um monumento. Não só um conjunto arquitetônico, mas tudo aquilo que a cidade cresceu em volta dessa, desse conjunto arquitetônico e que mostra sua pujança, seja um monumento aqui, um conjunto... Que monumento, monumento, monumento... para ah, pro inferno do monumento? É... Conjunto arquitetônico. Ah, esse é um conjunto arquitetônico de origem francesa e que mostra toda a pujança e origem do setor sulco no estado de São Paulo e principalmente aqui em Piracicaba. Ah, que é punjança, cara? Punjança. que, que é, é muito grande. Entendi. Você tem um vocabulário muito. É, você tem que andar com o Haroldinho e um dicionário. O que você está fazendo, é, monitorando o áudio do Haroldinho. Monitorando o áudio dele? É, para garantir que pelo menos tenha dá para ouvir o que ele está falando e tal. Ah, olha só. Vamos fazer. Faz vai gravar eu? E você, Otávio? O que você está fazendo? Eu estou fazendo. O que você está fazendo aí? Eu estou gravando. Eu tá vou fazer ele passar um pouquinho de vergonha pra gente. Que vamos, dá pra aquele tio filmar lá, gente. Ah, eu vou filmar ele. E aí? O que você tá fazendo? Fala comigo? Não. Por quê? Fala Ei. Eu tô filmando. gravar dentro do teatro, a uma moça muito simpática. Ah, obrigado, viu, moça? Simpática. A luz. <risos> Esse é o Teatro Erotides de Campos, ele que fica dentro do engenho central de Piracicaba. Vocês podem perceber pela história que Piracicaba tem, que também traz arte e cultura para dentro dos principais conjuntos arquitetônicos da cidade. Antes disso, como estamos falando de teatro, e teatro envolve um valor cultural, mas também monetário, queria fazer um jabá aqui do Melius. O Melios é uma ideia de cashback, ou seja, onde você faz compra e tem uma parcela da sua venda, daquela compra que você fez, de volta, ou seja, ter o seu dinheiro, uma parte da sua compra de volta. Quer saber mais? Consulte o site do Melius e principalmente passe a utilizá-lo nas suas transações. Valeu! é uma cidade quente, cara. Eu tô com pizza, tô aqui. <risos> <risos> conhecer agora a Rua do Porto, onde o pessoal come peixe na brasa e do lado do rio. Galera, essa é a Rua do Porto das principais atrações turísticas e gastronômicas de Piracicaba. Você vem aqui, escolhe o peixe, é uma das principais atrações turísticas e gastronômicas, do principal, do lado do rio. Essa é a famosa Rua do Porto de Piracicaba, também é um patrimônio histórico da cidade. Vocês podem observar pela arquitetura, são também casas tombadas pelo patrimônio histórico municipal. E o mais interessante e legal, esse restaurante é um dos primeiros restaurantes aqui de Piracicaba com uma característica muito forte, preparar peixe na hora, você escolhe o seu peixe, come com a família, passa um dia bastante legal aqui na cidade. Hoje não tem pamonha de Piracicaba, mas tem peixe. Valeu!